Você não vai ver um coelho cagando um ovo por aí, é... Otávio Seiji, pra quem ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Você está no Leite com Biscoito. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Wicca, ou seja, a minha religião, pra quem chegou agora, porque eu sou bruxinho, sou pagão. E sobre um dos feriados, posso dizer que são chamados de feriados, se vocês quiserem entender assim, porque são comemorações que acontecem durante todo o ano e que são muito importantes pra gente. E Ostara é considerado a Páscoa das Bruxas. Apesar de já ter acontecido há um tempo atrás, vamos dizer assim. Ostara acontece no hemisfério norte entre 21 e 22 de março e no hemisfério sul entre 21 e 22 de setembro. Aí depende qual dos lados você prefere comemorar, porque mesmo a gente que está no outro hemisfério pode comemorar as datas do outro lado, aí vai de tipo, como cada um vai querer comemorar o um negócio aí. Ostara é um momento onde os dias e as noites estão iguais, é o equinócio de primavera. A gente não tem aquela loucura de ficar virando o relógio, sabe, quando a gente tem que mexer nele por causa do sol, que o povo quer aproveitar o sol pra não se atacar no meio da rua. Gastar menos energia, essas coisas Eu particularmente odeio esse momento Porque eu sempre me atraso, meu horário muda eu nunca consigo fazer nada direito da minha vida Sem contar que eu durmo menos, tô reclamando mesmo Ostara é o um momento onde as noites e os dias estão iguais, o relógio tá ok e os animais eles estão muito mais felizes, mais férteis, os passarinhos eles cantam mais para vocês nas janelas, entendeu? Tá todo mundo ok, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz e pensando em novos projetos e novas possibilidades. É exatamente esse momento. O Deus, ele é adolescente, ele está em pleno vigor, ele é a vitalidade pura e isso reflete em todos tudo no universo, ele reflete em nós e na nossa vontade de fazer as coisas, ele reflete nos animais e como os animais se comportam, ele reflete em tudo, é um momento muito ok do mundo e da gente, para a gente. Por que que eu falei para vocês que ele é considerado a Páscoa das Bruxas? Porque existe uma divindade chamada Eostre e essa divindade ela tem um mito muito legal que é o mito dos ovos da fertilidade. Vamos... Vamos entender como isso funciona Os ovos são representação de fertilidade pura Então antigamente tinha-se uma tradição de você cozer os ovos Ou cozinhar os ovos E pintar esses ovos e abençoá-los E esconder os ovos No intuito de quem achar trazer toda a fertilidade, toda a sorte Pra ele durante tipo aquela roda inteira, durante aquele ano inteiro E muitas bruxas ainda fazem isso, é um costume muito popular Tem mais um porquê a deusa Eostre, quando viu a comemoração com relação aos ovos, ela achou isso tão bonitinho, achou isso tão fofinho, achou isso tão legal, que ela pegou um coelho, conversou com esse coelho e pediu para que esse coelho distribuísse pelas aldeias. Vários ovos abençoados por ela. Para que as famílias que recebessem esses ovos ficassem muito felizes, muito prósperas durante toda aquela roda. Olha que maravilhosa, né? Aí a gente junta tudo, né? Vamos juntar para entender usar a cabecinha. Daí você junta o coelho, junta o ovo pintado, junta o povo querendo ganhar dinheiro, deu chocolate pendurado no supermercado, não é mesmo? Aliás, afinal de contas, eu gosto de chocolate. Se vocês quiserem me enviar um chocolate, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada. E Ostara é uma coisa muito legal de se comemorar, porque você pode. De unir todas as pessoas que você gosta que você ama, sabe? E todos pintarem ovos juntos e consagrarem esses ovos aos deuses para que tragam fertilidade. Vocês podem esconder os ovos, cada um fazer o seu esconder pela casa e fazer uma grande brincadeira de sair buscando, sabe? Tipo os ovos Você que é mãe pode brincar com os seus filhos de procurar ovos. A minha mãe que não é pagã escondia os ovos de Páscoa pra mim quando eu era menor. Então isso é muito legal. É um momento muito importante e muito feliz pra nós que somos pagãos Tem toda essa questão, sabe? De você pensar que, poxa vida, o inverno já foi, aquelas dificuldades, tudo que estava complicado na nossa vida, tudo que parecia que não ia andar, já foi, foi pra, pra trás, já era. É um momento novo, é um momento de fertilidade, da gente plantar, regar nossa semente, sabe? De trazer pra gente tudo aquilo que a gente deseja e aproveitar esse vigor que a natureza tá dando. Então é um momento muito importante e eu desejo pra vocês, um pouco atrasado, afinal de contas, já passou a tudo de mais maravilhoso no mundo E se você quiser saber um pouco mais sobre a minha crença Sobre o Wicca, eu posso fazer mais vídeos pra vocês Deixa aqui embaixo as suas dúvidas Com relação a tudo isso Ou entra lá na Casa Monstro, que é o nosso grupo É um ambiente onde a gente pode conversar de tudo E tirar todas as nossas dúvidas E vocês me dão ideias também pra poder gravar vídeos diferentes Pra vocês, ok? Então o link tá aqui embaixo na descrição É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado E que vocês tenham Estado um pouco mais dentro Do que eu acredito até a próxima, eu amo muito vocês, meus monstrinhos, e falou!